you <laughs> Dino da Costa, um jovem sem comentários, um menino que eu conheci na Rádio na e começou sempre com humildade, e se calhar muito de vocês não sabem quem é o Dino da Costa, ou DC, acho que é DC no hip hop, hip hop não é pra mim, e o Dino começou no programa infantil, no programa Umbundo, entrou para fazer programas em Umbundo, e fruto da sua criatividade, voltou para a Rádio Namibu. Hoje em dia é um dos melhores realizadores e apresentadores do programa na Rádio Namibu. É um jovem a quem admiro muito. Quando está errado, chamo para chamar a atenção. Sim. Olá, DC. Olá, Ziferino Chambassuca. Quem fala é a sua amiga, a sua companheira do trabalho, a Beto Miranda. Estou aqui para dizer que você é muito especial na minha vida. Você tudo, é tudo. Para além, além de termos a mesma idade, entramos entrarmos ao mesmo tempo na rádio. Vai! Olá pessoal, boa noite. Estou aqui para falar do programa Recopa, hop, o programa. Lamento ter que terminar. Hum. Pá, mas foram bons momentos. Espero que um dia retorne. E também para desejar feliz aniversário eu disse Dino Costa, mulher apresentadora do repórter da Corrícia. Ah, quantas neto vem o disse? Conta aí, pessoal, quantas netes são. Quando está certo também chamo para elogiar e eu acho que palavras não, não são suficientes para dizer quem é o dino da Costa e coincidentemente é meu colega Gregorio Smedo no quarto ano. E para terem uma ideia de quem é o Dino da Costa, hoje em dia é um dos responsáveis da turma. 41 anos de comunicação social. É, compartilhamos as mesmas cenas na rádio, ainda então, tenho a dizer que você é muito especial em minha vida, que você é um cara assim meio mimoso, entre aspas, mas é, você é, tem sido um, um grande amigo, um grande companheiro, um grande conselheiro. <risos> Bom, eu sei que você vai ver esse vídeo, Espero que goste da dedicadora que mando para ti. Seja bem-feira aniversário, muito antes de, de vida. E que seja essa -se pessoa boa feliz que tenha sido o bom pessoal. Uh, sempre presente no, no movimento. E pronto, é isso. Vindas e Então Neste dia tão especial, desejo tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. você seja feliz. Que você continue a ser esta pessoa maravilhosa que você é. E que você... Posso dizer, você é aquele, aquele tipo em que não gosto de ver triste sabes Você chega, já me dá um abraço, eu sinto saudades quando você não está em rádio. Uh, então, Dino da Costa, no fundo do meu coração, por tudo que é mais sagrado, você é um cara aqui oh, Parabéns Dino da Costa! Nota mil, feliz aniversário que este dia prolonga por vários e vários anos de vida. Beto Miranda, a falar daqui. DC, one love, beijo! Neo G, foi FMG na casa. Uh, o programa de hip falando acercamento do discípulo, como eles chamam de mais velho. Uh, eu me lembro em 2009 foi a primeira pessoa que me fez entrevista e, e a última nesse caso. E a... <risos> e, uh, o programa de hip é, é muito fixe e ele foi uma pessoa que mais, que, que mais se com O maior patrocinador de na Provisão na MIB sempre deve, oportunidade. A ah, ah, okay. os MCs, tanto como. Uh -huh. Ai, ai, ai, ai, daqui eu vou supor o Hermúr, ah, é, é, é, é, é. que é Real, que é Extravaganza, diretamente da Chinguri Music, uh, para desejar o nosso mano DC uh, feliz aniversário, uh, muitos anos de vida. aí, hey, Quem bom. fala PTV, o Pableto, o oh, PTV, o Pableto, como disse tem dito, e ao lema já sabe do choquete. É para agradecer, durante uma época boa e enorme, o programa Espaço Hipop feito coisa bastante significativa para o movimento, yeah. infelizmente tudo que é bom tem que terminar, isso só prova que o espaço realmente sim era bom, e foi bom até o preciso momento. Ah, do momento em que o programa esteve no ar, feliz ou infelizmente, a cena saiu mas não tem nada a ver, estamos sempre juntos. Força a com o teu trabalho, a dar aquela garra positiva ao movimento One E acho que não tem mais outra coisa a dizer, a não ser que o programa tem sido muito fixe E aí que ele continue a dar força aos MCs da maneira como tem feito Já fiz as minhas presenças lá em algumas edições Poder ser gostava de falar de número, eu tenho um problema com número, sei se foi na 20, algo parecido a isso. Yeah, mas que foi, foi foram cenas bem como gladiador, como um rapper à parte, como MC. Yeah, tenho a dizer que o espaço hipócrita está sempre nos nossos corações, nas nossas mentes. Yeah, e aí que, embora a cena acabe por falecer, que depois de três dias ou três anos venha ressurgir algo melhor. Tchau, lembre me Deixa eu falar assim ele como pessoal uh, disse como pessoa, pessoal uh, acho que ele me trata já agora como uma pessoa que fazer muito grande eu não vou grande a família dele e yeah, aí eu preciso que ele chama o nome me chamo sempre de mais velho e é só e já agora descer de no Costa e a vai voltar a falar de frente deveria estar falando de Costas e a esse duplo é para ti então então a parabenizar mais uma luz primavera, mais um ano de vida, mais um passo para sofrimento e para alegrias. A vida é feita disso, de bons e maus momentos. Que essa data seja uma data de reflexão. E yeah, é yeah. daqui fala Nil, Nana. É só para dizer ao que não é o único que sente pela ausência. O programa de Conexão de Papo Nós está vivos, né? Porque o é um movimento a perder a coisa vai ficar parada, mas é naquela, a gente vai continuar. O movimento vai sempre se movimentar nas ruas, a gente vai estar por ali a oh, A gente partilha muitas das cenas que tem a ver com a vida dele, a vida dele pessoal e eu também. E me lembro até uma das mensagens que ele tinha me enviou e até agora aconteceu no meu telefone nunca paguei a 2011, nesse caso. Ah, dizia que eu falhei no encontro que a gente teve, ele disse não sabia desse teu lado falhar. E essa, essa mensagem me tocou mesmo muito, me tocou. E aí, então e aí, foi uma das coisas que me fez refletir muito. E aí fez com que eu não deixasse, não deixasse de partilhar muitas cenas que querem ver conosco. E aí, não é só isso, compensa, mais começou isso, o pessoal continua Cota mais velho. Então, ele é um conta né, que tem dado suporte ao movimento, tem acompanhado todas as edições de rompimento. Uh, edições no, na TV por ali afora e tal, tem um ponto que a gente conseguiu. Põe a Juva sempre em frente, como tens feito nas tuas cenas. Quem fala é o Pito Vito, já sabes disso. Simplicidade naquilo que eu digo. Tiveste algumas falhas durante o teu trajeto no espaço, mas é com falhas que a gente aprende, e notou-se que tu aprendeste bastante. Algo que tu deves, deves fazer freestyle, e deves isso a muita gente, És o decimento para do Ardaz. Yeah. O que é tu, rapaz? É, e aí sempre vou Vou sempre pedir algumas informações Vou pedir pedir conselho dicas E aí, sugestões E mais ou menos isso ah, Primeiramente pá, Não sei quantos anos tu completo, bom, conta Mas <risos> feliz aniversário E que Deus te dê Te dê mais tempo de vida Para a tua família Também ao lado de mim, claro, né? Ainda manda oportunidade no teu programa, na rádio e tal. Thanks. Shop. Yeah. Também só para felicitar por mais um ano de vida, né? Nem sempre que alguém chega a completar mais um ano. És um conta muito fixe, a gente te respeita, principalmente eu, Alentário. Respeito-te muito por o ano. Yeah, pessoal, aqui o nosso boy, o MC, que é D'Anjou Noivo. É lamentável que o é programa do é conexão Pop Pop sairá do ar em breve Mas é em outra é partida é. temos aí yeah, boa noite pessoal, daqui é o vosso Boi Pinas. Aqui é Butterfly, aqui é Aqui é o Kacop, aqui, é o aqui é o ah. A questão é a seguinte Estamos aqui oh, Estou aqui também né? neste, neste vídeo curto e simples ah, Ok, boa noite pessoal Aqui é o vosso boy, o Luiz, e aqui é Manus Pereira, membro da Goodfellas Music Group. Um, aproveitar a oportunidade da câmera uh, para dizer que. Uh, boa noite. já, yeah, uh, a Paulvis, de BYD, apresentando o Guard Pizzas. Para falar um pouco sobre a saída do programa de pop é é a primeira porque apesar de tudo o programa de hip-hop era um programa que de uma certa forma contribuía muito para a expansão das nossas músicas e também... Uh, o programa de hip-hop, na verdade, tem sido o único meio, o único não, entre aspas, o único programa dentro daquele que é a grelha de programação da, da nossa rádio que tem divulgado a música rap produzida aqui no, no nosso... na nossa província. É, dizer que da mais Kifes, Opa, nosso que conta, Deus, dizia, por mais uma missão é a a primavera. E força, a é. gota. O programa termina, o hip-hop não termina. One, Biox Family Baby. Para dizer que... Opa, conta DC... Uh, estou grato pelo desempenho que tu deste movimento, o apoio, enfim. Sabendo que hoje né, foi, foi a última edição do Espaço Hip Hop, que já nos deixa tristes, para nós, do da mesma arte que é o hip Hop. É Epá, força, né? Força. Haverá mecanismos próprios para promover mais esta arte, tirando os pop Hip -hop. e também parabenizar o Cota por mais um ano de vida que, que este dia seja inesquecível para ti um ano. Boa qualidade tem passado por lá uh, alguma música também que requer uh, algumas críticas também tem passado mas ainda assim dando oportunidade a uh, novos valores e uh, ajudando os rappers a, a trabalharem e a esforçarem-se mais. Dizer que uh, ao longo dos anos que esse programa existe uh, tem sido uh, a única forma para muitos de promoverem as suas músicas e é com tristeza que o mesmo já não fará parte da nossa grega de programa Sintana. Eu os músicos. E é sempre é, de uma forma negativa de seleção de esse tipo de notícias. É, visto que era o único no programa de impacto que eu não tenho Já não é o filme do É uma perda para os mas é, como sempre, né? é, é para o movimento Rap somos nós, então vamos sempre procurar formas, uh, fazendo com que pouca música uh, possa ser consumida pelas pessoas que gostam do nosso trabalho, porque o único canal que a única via que eles tinham de ter o contato com as nossas músicas era através do programa. Uh, não tenho mais nada a dizer. Uh, aproveitando agora para desejar feliz aniversário ao nosso amigo e irmão de luta DC, Dino da Costa, completa mais um, mais um ano de vida e que ao longo do, dos anos tem sido aquela pessoa que dá de cara com tudo que acontece em volta do movimento hip hop. Ele tem sido Uh, aquela pessoa que vai à busca da informação, vai à busca das músicas, uh, vai à busca dos artistas para poder promover. Uh, em nome do movimento hip-hop, em nome de todas as pessoas que fazem rap, uh, eu quero estender os meus agradecimentos e dizer que estaremos sempre juntos. Obrigado. quero vez mais a nossa música para Rua, e até então vamos usar cada vez mais as ruas e hoje mesmo vamos encontrar para podermos expandir, continuarmos a expandir e levar essa música até de pessoal. É, o programa de pop já participei várias vezes, é, foram boas as vezes em que participei. O SAB, DC SAB, se cá divulga, carga nossa, carga tudo o sou uma da casa assombrada, eu não quero É para dizer que epa, eu estou triste por um lado, mas por outro também estou tô, tô feliz, estou tô alegre. Eu aqui há Daqui a mais tempos possa surgir novamente uma oportunidade de ter um problema ali. Mas, quase não, olha para frente. E agora? Vou deixar o parabéns de essa série para Será segunda feira. Yeah. espero que, mesmo com o programa que saia do ano, continue ligado com mais em o E, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é o período que eu fico aí para ouvir. E a ferro. Estou aqui para falar um pouquinho cota. e PC. Mano da Costa, Dino da Costa, todos os nomes aí, Conta sempre sabe. Mas é, falar do programa, o Conta Sempre, desde o momento em que Conta pegou o programa, até esta última edição. Primeiro, eu quero dizer que quando me apercebi que o programa, o nosso programa Conexão Hip Hop, meu, um programa que. Desde o momento em que eu me reenquadrei, e, ah, tu recebeste-me bem e tal, e deu um impulso, deu uma garra nas minhas cenas. Já ah, foste muito simples, muito humilde comigo. E, é, mano, não, não esqueço esse mambo. E para dizer que, epá, Deus quer que esses cotas, né? Deus quer que os cotas. É... Uh, o cotas recebeu sempre, sempre todos bem, quando andava de, de, com aquela moda, é, do plató forte, forte ao 5, atrás dos MCs, isso é uma ação que eu vi. que tio, aqui é o Bolsa Boyd, é de MC, o rei do aqui é da banda, da Amíbe, aqui que é o fala com uma droga, o sol, o o da Costa, Pô, eu quero deixar muita, muita, muita felicidade com a tropa por lá é Felicidade com a tropa que tu bola. és, batalhadores. É só tem que ser mesmo amar a camisola Porque normalmente o radialista é que espera que Espera a informação, espera aos músicos virem estar com ele Mas o Cota foi uma pessoa sempre muito diferente Sempre tá atrás dos músicos é, é, pá, é, uma, é uma ação que... Não sei, não tenho palavras suficientes para escrever quanto conta Cota fecha pelo movimento, o movimento te precisa e o movimento precisa desse programa. O programa vai terminar, eu só tenho a falar que fico, fico, fico muito triste com isso. Façam com que isso venha mesmo a melhorar, né? uma vez que disseste que, que a tendência dos cotas é melhorar e tal. Então, que seja mesmo isso, nós precisamos do programa, tu sabes como é que é. E aí se precisar da nossa intervenção, nós estamos aqui para dar a tá ver? Yeah, e também aproveitar, aproveitar a desejar um feliz aniversário, One Love. Sempre que te é a eu te com difíceis, alegres, mas isso de forte é o movimento. Empate, empate, parte, amor. Não vamos perder o programa hoje, 21 de 6 de 2015. O apartamento nos toca muito, nos toca muito. Vai ser mais significado com mais dedicação, mais trabalho. Nós somos os representantes do Ibope. Mais motivação, o programa vamos perder. Infelizmente, era mais um meio de divulgação dos nossos sonhos, dos nossos está tem que dizer algo, são os promocionais de qualidade e tal. Mas isso não importa. Tudo na vida dá certo, que sejas sempre essa pessoa simples, humilde, é, na recepção das niggas sobretudo do teu programa. E tenhas mais milano de vida. Vida. se quiseres mais, eu posso acrescentar mais mil, tá uhum. e aí, em nome da minha equipa, em nome dos meus negros, da minha família, afro-skill, lendários, é, tudo de bom, homem, força, força, caminho em frente. Olha, há um ditado nada a ver com racismo, mas uma cota uma vez, me disse que o, os, os negros de hoje... Ou seja, os brancos de ontem são os negros de hoje, estás a ver? né? Eu posso dizer aqui, daqui para frente, vai se tratar mais um que cena, naquilo uma grande baixa, que está os negócios, a ver o óculos, que é que o Significa que tudo que os brancos faziam ontem, é como colonizadores, nós também podemos fazer hoje, estás a perceber? Então. Vamos aproveitar esse é o nosso momento, vamos dar garra, vamos nos formar, vamos, vamos nos informar, vamos, vamos, nos informar vamos, vamos interagir. E também para aproveitar aí, conta de si, conta o melhor rapper do Namib, sempre falei isso, ser o melhor rapper do Namib. Conta, feliz aniversário, só espero, uh, só espero aí que esta data se repita por mais e mais e mais anos. É melhor que o Cota venha no meu funeral. Eu quero que o mais pare primeiro depois o Cota. Amo é amor Cota. É para com isso o Cota não pode se despedir assim do rap. Não pode, não pode, As coisas não, não podem até chegar aí. É... Antes do, do, do, do, antes de eu ir, só tenho a dizer no Cota. muita força, muita força, mas muita força mesmo, e que é mais trabalho, trabalho, mais trabalho, trabalho mais trabalho. E não, não, não, é, a não é muito sério. Mais volta pra frente, mais volta pra frente, mais volta pra galera. Mais dois grandes heróis, mais pra Primeira segunda. Sei que tu sempre é estamos well, contigo, é vamos, contigo vamos tocar contigo. É Programas ainda, ainda... Programas como estes que possam vir no futuro, já que esse vai acabar. Programas do género possam vir no futuro, só um ano. Estou a esperar um cipher contigo, azeite. Tudo de bom, mano, quero falar muito pra não estragar nada One, love, manjera, da casa assombrada, setecentos one Mais uma vez, eu desejo felicidade pra mim, pra todas as pessoas, com a tropa, one, two,